Olha, nunca se aparte na vida de ter autoconfiança. Já reza o velho ditado, quem espera sempre alcança. Guarde isso e não esqueça. E aconteça o que aconteça, nunca perca a esperança. Tenha uma mente criança e não esquente com nada. Se for para empurrar para frente, vale a pena a topada. Viva sem reclamações. E se a vida lhe der limões, faça deles.